Olá pessoal, estamos aqui para resolver a questão 221, que diz o seguinte, calcule a soma dos ângulos internos de todas as faces de um prisma que possui 40 diagonais. Observem que eu já coloquei até a formulazinha da soma dos ângulos internos, que é o que eu quero descobrir, que é em função do número de vértices. Então, a gente tem um problema, eu sei apenas que é prisma e que possui 40 diagonais. Então, neste caso... Eu, vou, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como saber, a partir do número de diagonais do prisma, quantos vértices ele possui? Bom, eu vou vir aqui, vou trocar de tela. Vir, preparei um materialzinho no SketchUp. Tá? E, e eu quero que vocês analisem comigo. Nesse caso, para o um exemplo, eu peguei um prisma hexagonal, ou de base hexagonal. Chegando nele aqui... Avaliem comigo os seguintes aspectos, tá? Vou só dar uma girada aqui, pra vocês terem a dimensão dele. É então, um prisma de base hexagonal. A diagonal de um prisma, eu vou fixar este. Deixa eu girar um pouquinho aqui. Eu acho que tá legal. O que eu tenho que ligar para obter diagonais num prisma? Então eu vou fixar esse esse vértice aqui e veja o seguinte eu, vou, eu não posso ligar nenhum vértice da mesma base porque vai dar diagonal de uma face e não diagonal do prisma eu não posso conectar a esse que está perpendicular aqui embaixo agora conectando nesses de baixo né? e também não posso conectar nesses que estão nessas faces adjacentes aqui ó. porque se eu conectar aqui ó nesse vértice nele próprio e depois nos outros que estão adjacentes eu vou, uh, não vou eu vou ter uma diagonal de face e não do poliedro, eu vou começar a ter diagonal do poliedro a partir daqui ó. uma, duas três, eu tenho três nesse caso aqui né? se eu tivesse agora, pensem comigo, se eu tivesse mais uma aresta nessa base, se fosse uma base heptagonal veja que não ia interferir, ia aumentar mais uma diagonal, porque o que eu não posso é ter sempre a de baixo a que está perpendicular e as outras duas, ou seja sempre menos três para para cada vértice, então eu tenho um vértice, um hexagonal, um vértice e três diagonais, se eu aumentasse mais um eu teria quatro e assim ele cresce de forma linear tá? então veja que eu sempre vou ter nessa relação aqui, em função dos vértices de uma face, V-3 diagonais para cada vértice, concordam? Então eu tenho um vértice, se aqui é hexágono, então menos 3 eu vou ter três diagonais para cada vértice. Como eu tenho seis vértices, olha, seis vértices em cada, na face, então é basta eu multiplicar por seis, porque não vai se repetir. E aí os mesmos, as mesmas diagonais que nascerão aqui, por exemplo, aqui eu terei uma, aqui eu teria outra, e assim por diante, as mesmas diagonais que nascerão aqui eu vão, vão, já vão estar contadas quando eu fizer na base de baixo. Tá? Então aí a gente chega numa espécie de fórmula. Tá? Eu consigo fazer V menos 3 vezes a quantidade então, de vértices daquela face. Eu vou retornar aqui para a nossa pro nosso questão, para o nosso problema, e aí a gente vai começar a rabiscar aqui um pouco, ok? Então, acompanhem comigo. Então, sabendo disso, eu vou poder contar, então, com... Uh, neste caso, eu tenho 40 diagonais, então, o número total de diagonais, eu vou escrever assim, o número total de diagonais vai ser igual a... Eu vou chamar de V VB de vértices da base, tá? Vértices da base. Não, é o total de vértices da daquele prisma. Então, eu tenho Então vou fazer o número de vértices da base vezes, porque para cada um vai nascer um número de diagonais que será sempre VB menos 3, descontando ele próprio, aquele perpendicular, e os outros dois adjacentes. Assim nós teríamos o número total, a gente criou uma relaçãozinha aqui. Então, como eu tenho 40 diagonais, vou deixar só V, tá, pessoal? Então, vai ficar isso aqui, V² menos 3V, e ora nós chegamos a uma V² menos 3V. Menos 40 igual a zero, uma equaçãozinha do segundo grau. Para resolvê-la, então, tiramos o zero dessa aqui. Uh, nós podemos resolver por soma e produto, inclusive, né? Então, como é que ficaria dois números multiplicados? Dá menos 40 e somados dá 3 positivo, porque é com um sinal invertido. Então, V1 e V2, vamos pensar, então, dois números... Eu já pensei aqui em 5 vezes 8, será que dá? 5 vezes 8, 40. Um deles tem que ser negativo. Como a soma tem que dar 3 positivo, então vai ser menos 5 e 8. Então chegamos à conclusão que V deve ser 8. Por que não menos 5? Porque deve ser positivo o número de vértices. Então chegamos à conclusão e aí é só fazer o cálculo aqui. Igual a 8 menos 2. 8 menos 2. Ah, perdão, um erro corrigindo. Então, aqui eu quero saber o número total de a soma dos ângulos internos do prisma inteiro. Só que 8 vértices é apenas uma face, como ele tem duas, duas uh, uma base. Como eu tenho duas bases, então nós temos que multiplicar por 2. Aí vamos usar, então, S igual a 16 menos 2 vezes 4R. Assim chegamos a 14 vezes 4R. Ou a soma dos ângulos das faces vai ser 16, vai 1, 4, 56 ângulos retos. Ou 56 vezes 90, se quiserem, em graus. Fechou, pessoal? Veja que é, uma, é um processo de montar um quebra-cabeça. Cada questão é única, a gente tem que avaliar e não tem fórmula nova. A gente tem que, uma coisa que ajuda muito é desenhar, tá? Então, fica a dica. Feito, pessoal. Até mais, até a próxima.